Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Chá com Alvinho da temporada, que todo mundo já sabe que não é o primeiro, que eu já gravei com a Dani, já passei com a Dani, mas eu vou ficar nessa loucura de fingir aqui que é a primeira vez que eu estou gravando. O nosso convidado de hoje me engordou 5 quilos de tanto bolo que ele me deu. Ele tem 22 anos, mora em Curitiba, no Paraná, foi runner-up de Coreias, membro da tribo, da tribo Agung aqui em Bali e não teve a mesma sorte em Bali, foi o nosso first boot. Seja muito bem-vindo, Cris. Boa noite para você, Boa noite. Amor, o que, que aconteceu? Como assim, Fastboot? Eu não esperava isso de você. Ai, mas nem eu. Nem sei o que, que eu tava. Na... Pior que, na verdade, eu não sei o que eu tava fazendo nesse jogo. Eu tava muito perdido. Eu fiquei perdido, eu não sabia, tipo, o que fazer, conversar com as pessoas. O que conversar com as pessoas, tipo, ai, sei lá, foi totalmente diferente com o Reis. Eu fiquei perdido no início do jogo. E, tipo, isso foi. Bem difícil. E eu não consegui, é, tipo, sim, desenvolver sim. nada, tipo, ah, eu queria, tipo, conversar com todo mundo, mas, ah, eu não queria, tipo, assim, ah, vamos fazer algum, alguma coisa, tipo, porque eu ficava com medo que as pessoas quisessem me eliminar, e me eliminaram, no caso, né? Você <risos> tinha razão eu fiquei com medo, né, meu? É, ó, tá, tipo, razão, medo. Mas, então, compara pra mim um pouquinho como é que foi o começo de Coreia e o começo de Bali, assim, por que que você acha que as coisas deram errado em, em, em Bali? É que eu acho porque no começo de Coreias já tipo, começou a fechar. A gente ficou imune por muito tempo, né? A gente foi lá no sexto CT para primeira vez pro. pro, pro CT. É. A sexta vez a gente foi pro CT. E eu acho que aí já tipo, teve um tempo. Tipo, a gente conversou, tipo, formou coisa, formou uma aliança, tanto que só foi dar tipo, errado depois, tipo, depois que. Dos primeiros CTs. Entendi. E aí você acha que você teve mais tempo de se articular, de criar relações mais sólidas com as pessoas? É, e acho ficar mais... que é mais estável na hora que você foi pro CT. É, eu, te... eu tive mais tempo lá do que eu tive aqui. E tipo, durante... quando começou a temporada, eu tava tendo um evento. Eu começou a domingo, eu tive que tá dormir para acordar às 5 horas da manhã para estar tá na faculdade é. e eu voltei para casa meia-noite, e isso foi até quarta-feira. Tipo, é. indo e voltando. Quer dizer, até quinta-feira, na verdade. A hora que tava ocorrendo o CT, eu tava na faculdade. A hora ah. que tava correndo lá, eu tava lá. E tipo, Isso já era onze e pouco da noite. E eu ainda então, demorei para chegar, chegar. Tanto que eu não falei, na minha eliminação, eu não falei nada, porque eu, não tava, eu nem tava em casa. Eu fui ler tudo que tinha acontecido, era uma hora da manhã. É e tipo, forte. acho que isso me atrapalhou muito, porque daí eu não conseguia consolidar o que eu tava acontecendo na minha vida com o jogo. Tipo, tava muito complicado. Sim, começo de jogo é, é foda, né? Porque, tipo, começo de jogo, você tem que estar mais presente mesmo. Enfim, vamos lá. O que, que você achou, Cris, das twists? Tanto da twist de ser uma tribo por temporada, quanto dessa twist dos CTs serem mistos e por prova e tal. Então, quando surgiu... Uh comecei a perceber que... é que eu não lembro se a Twitch tinha sido postada antes da, do CT, eu acho que não, acho que foi postada depois que começou o jogo, para você ver tanto como eu tava ligado no jogo, né? <risos> <risos> tava. Eu adorei a Twitch, tipo, não ser por para. mesmo ter sido o primeiro eliminado, eu adorei isso, tipo, de você estar tá numa tribo, mas você não necessariamente precisa estar tá fechado com a sua tribo, você precisa ter uma interação com todos, e, tipo, diferente de Coreias, é claro, eu não mantive o tempo inteiro social com todo mundo, mas eu conversei com todo mundo no primeiro, no primeiro e no segundo dia. Em Coreias, eu só fui conversar com outras pessoas depois que teve a swap. Tipo, depois que a gente foi, mudou de tribo, tipo teve toda mudança, que daí eu comecei a ficar na minoria. Tipo, lá eu só fui conversar assim quando eu precisei. Aqui, não, já comecei, tipo, conversando com todo mundo no primeiro e segundo dia. Fui, conversei. E qual que você. O que, que você acha que teria acontecido se não fosse o CT assim? Se fosse uma tribo só de Coreias e não tivesse. E, e o CT fosse da tribo de Coreias. Vocês foram o CT, como é que você acha que ia ser isso? Pior que eu não, eu não imagino, eu não sei como seria. Porque Coreias meio que tava. Porque tipo, eu sentia que eu tava muito excluído de Coreias. Tipo, eu tentei conversar. Tanto que tipo, quando começou o, começou o jogo, tipo. Ah, eu ia a que a gente falou, ah, vamos dessa vez tentar jogar junto, mas tipo, a gente conversou super pouco, a gente não conversou quase nada. Ah, eu, eu, acho que da minha tribo, a pessoa que eu mais conversei foi o Léo. A pessoa que eu mais tinha conversado foi o Léo. O Adriano também não conversei muito. Eu comecei, conversei com o Samuel, a Dani conversei super pouco. Porque, como ia ser só duas, duas pessoas da tribo, eu pensei, tipo, vai eu e mais um. Então eu preciso ver com os outros. Tipo, eu foquei em outra, nas outras tribos. Sim. Tá, e assim, me corri se eu estiver errado. Você ganhou uma medalha em Coreias de potência de imunidades individuais, não foi? E... Isso significa que você ganhou quatro, pelo menos quatro imunidades Mas, individuais. Em eu também ganhei cinco provas. A, a fase. A, fase a, a Merge foi eu, Léo, Eric e Borba. Os únicos quatro que ganharam imunidades. Eric, uh, o Eric ganhou a primeira. Daí depois eu ganhei, o Léo ganhou, e se não me engano, o Borba ganhou a última imunidade. Tá, e o que, que aconteceu, meu Acho que as mesmas pessoas e você não <risos> conseguiu ganhar de ninguém. Então, tipo, a, aquela de, uh, que tinha que colocar. Tinha a primeira prova, a primeira pro, A última prova eu, era que eu tava, ia estar tá mais que errado, porque eu não sei montar puzzle. Puzzle eu não sei. Porque em conhece teve acho que um puzzle. E, tipo, como todo mundo se enrolou, se enrolou, daí eu consegui terminar o puzzle. Mas aqui foi, tipo, super rápido o puzzle. Acabou, tipo, foi. Aquela de, da contagem, eu e o Léo, a gente teve uma diferença muito pequena. Só que o que aconteceu comigo é que o meu computador travou. E eu tive que atualizar a página do Facebook, voltar no post e pegar o link. Nesse tempo, tipo, eu, ele já tava, já tava rolando a prova. E daí ele ganhou. Tipo, a gente teve nove segundos essa diferença. Sim. Eu também sou péssimo em puzzle. Mas aí você acha que as que as provas acabaram não contribuindo e um pouquinho de azar, pelo que você tá me falando. É, porque eram provas que, tipo, as últimas duas eu já tinha feito, mas as outras eu não tinha feito essas provas. Então, pra mim até eu me adaptar nessas provas e começar a fazer elas, já tinha gente na minha frente. Porque, tipo, em, Coreia, em Coreias, eu era mais rápido em aprender o que estava acontecendo na prova, mas é porque, tipo... Eu já tava há um tempo jogando aqui não, aqui começou, tipo, direto em provas individuais. E eu não, não tive tempo tipo, de me adaptar nesse estilo de, nesse estilo de provas. Sim. E aí, enfim, aí você acabou perdendo todas as provas e foi pro CT com a Jaque de cara. Fui, fui com ela. É. E aí, enfim, você em algum momento percebeu que você era o alvo? Você, isso chegou para você de alguma forma? Como é que foi essa movimentação durante o CT? Então, tipo deu muito a entender... desde a, desde a hora que eu fui para o CT, já deu muito a entender que ia ser eu, porque o pessoal demorava para me responder, tipo todo mundo tipo, demorou para responder, conversava... Eu conversava, tudo bem que eu demorava para responder, tipo, mandava mensagem e o pessoal tipo demorava mais ainda para responder. Eu sei bem como você demora para responder <risos> mensagem, eu passei por isso, assim. É, eu demoro. É... Eu estou atrás de você quase te laçando para gente fazer isso aqui. É, Então, tanto que eu acho que para mim, tipo, ter conseguido consolidar mais, tipo, responder mensagem rápida, essas coisas, eu acho que o VD deveria ter demorado mais um mês para começar, porque, tipo, esse tempo, a minha vida é tipo, muito corrida, tipo, muita coisa acontecendo. Então, isso tá me atrapalhou me em tudo, tipo tá me atrapalhando em até em responder pessoas que eu deveria estar respondendo da faculdade, trabalho, essas coisas, tipo, tá muito corrido E não adianta, esse é um elemento importante mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso, porque, tipo, é, em Serra Leo, quando eu joguei Serra Leoa, é, eu tava com a agenda ótima, sabe? Eu não, ia, não tava tendo muita viagem, eu tava com a agenda ótima, então eu consegui me dedicar bastante. Mas se eu estivesse na temporada, eu ia também estar tá muito enrolado, porque... e isso, assim, isso, eu acho que isso é foda, porque você precisa de tempo, não adianta. Assim, é um jogo que demanda muito tempo, né? Pois é, demanda muito tempo. Tanto que, tipo, story, eu consegui gravar só um às cinco horas da madrugada, a hora que eu tava saindo do banho. <risos> Foi a hora que eu consegui gravar um story, porque eu não tava conseguindo gravar story. Porque, tipo, eu tava. Ou eu tava. que coincidência! Eu queria gravar um story pelado. Olha, que coincidência. Olha, gravei um story pelado. Então, tipo, é que eu tava muito corrido. Ou eu tava tomando banho, eu tava dormindo, eu tava na faculdade faz... apresentando o pessoal, tipo, fazendo todas as minhas coisas lá que eu tava. Tá, beleza. Mas aí você sentiu, então, que você poderia ser o alvo do CT? Você Sim, chegou sentido. a fazer alguma coisa para tentar reverter isso? Tentou botar alvo em outra pessoa? Você sentiu a abertura de alguém? Como é que foi? Ah, então tipo, eu já não, senti, eu não tinha sentido a abertura de ninguém. Mas mesmo assim, eu comecei a falar. Tipo, eu comecei a botar alvo na minha própria dupla, porque tipo, era a pessoa que tava mais sumida comigo. Porque mesmo os outros não respondendo tanto, eles respondiam um pouco às vezes. Já já que não me respondeu tanto. Entendi. E você achava que esse sumiço poderia ser com outras pessoas também, e aí as pessoas poderiam querer... É, eliminar já... Tá. Tá, porque isso é uma questão, assim, porque depois de você... Enfim, agora, né, a gente, já teve a segunda eliminação, só agora que eu tô conseguindo gravar com o Cristiano. E depois de você, saiu outro membro de Coreias. É... E, e aí você vota na pessoa da sua própria é, tribo... Você acha que tipo de repente vocês não podiam ter se organizado melhor enquanto, sei lá, parceiros de, de não, temporada? Eu, uma coisa que tipo quando começou a CT eu tentei, eu, mandei, eu comecei a mandar mensagem para já tipo, mas é claro, eu não mandei direto assim, vamos voltar junto, ficar tipo assim eu mandei algumas mensagens para ela, tipo, tentei conversar com ela para ver o que a gente ia fazer, mas como eu falei, tipo, ela não me respondia, então não tinha o que fazer. Então para mim isso uh, pareceu que tipo, ela tava fechada contra, uh, com os outros para tipo, já me eliminar. Então. Ótimo, chegamos num ponto que eu queria muito saber. Assim, que você no primeiro CT, foi eliminado num, numa votação unânime com pessoas de todas as tribos. É... Sim. Por que, que você acha que as pessoas se uniram contra você? Você acha que tem alianças já sólidas, formadas? Que, tem al que alguém decidiu o seu nome? Que era interessante para alguém a sua eliminação? O que, que você acha que aconteceu para essa votação? Nem ter tipo Não. todo mundo saber que era você e ser uma coisa... Eu acho que tipo, pode ser porque eu tive um pouco de... Porque em Coreia eu fui muito bom em prova. tipo Eu perdi uma... Eu fui a primeira prova. Então, tipo, o pessoal pode ter levado isso em consideração, tipo, eu perdi a primeira prova, mas vai saber se ele vai perder as próximas. Porque, tipo, a próxima prova foi uma prova de foto, prova de foto eu sou muito bom, tanto que eu ganhei a cabine por causa de provas de foto. Foi, tipo, eu sou muito bom em algumas, em algumas provas, tipo, eu só fui mal nessa porque eram as provas que eu, que eu tinha mais dificuldade. Mas você enxerga que o jogo já tem alianças formadas, que as pessoas já estão sólidas com as outras, ou você acha que ainda, isso ainda está acontecendo? Então, agora, eu não estou acompanhando tanto, eu não sei como tá, mas eu mas, acho que já tem. Quando, é, quando você estava no jogo, <risos> ainda. Quando eu estava no jogo, eu acho que a minha tribo estava entre os... Ah, porque to, praticamente todos os que voltaram... Eram da minha tribo original, foi a tribo que a gente jogou desde o início, e daí foi para a Merge. E então, era a tribo dos a... casais, padres, né? O Samuel, a Jaque, o Adriano e o Léo ali, naquele momento, já quando in... a ah, iniciou, já mostrando que eles estavam, para mim já mostrou que ali ia ter alguma coisa. Para quem não acompanhou o Coreia, gente, os meninos estavam, e toda essa galera que ele falou, estava na tribo dos casais, era uma temporada Blood vs Water, e eles estavam na tribo Warrior, né, que era dos casais. Só a Dani é. que estava com o irmão, né, que era em... é só A Dani, a, a Dani é, a única peço, é a única pessoa que veio de outra tribo. parece As, Os outros, a gente veio todos na mesma tribo, que eu era a minoria <risos> na tribo. Ah, muito bem, então teve se repetindo aí, aparentemente. É, por, eu não sei se você acompanhou, você acompanhou, Corese, mas depois que o outro Trucan saiu, todos os meus aliados saíram em sequência. Eu fui o único que sobreviveu por causa que veio a Swap. Sim. E você acha que isso pode ser uma tendência, tipo, das relações que se formaram nas temporadas originais se repetirem em Bali? Ou você acha que as pessoas vão tentar jogar diferente? Ah, tipo, digamos como, como eu falei, da, de Coreias. O pessoal já tem uma boa relação, o pessoal já sabe como é jogar junto. Então, tipo, eu acho que de todas as temporadas, todas que voltar, pelo menos uma dupla vai ficar junto. Eu acho que vai acontecer isso. Porque tipo se a pessoa jogou junto, se deu bem, já sabe como é. Já sabe que pode confiar na pessoa. Ô Cris, e aí, olha só, vamos entender uma coisa, para quem também não acompanha o Coreia, esse menino que está aqui na minha frente agora, quer dizer, tá do meu lado, né, para você que está vendo, esse menino, ele foi para a final de Coreia e ele perdeu por pouquíssimos votos, ele ficou, foi 6 a 4 a votação, né? A, a votação foi 6 a 4. E o, o, o outro, a outra pessoa não teve nenhum voto. O Barba não, não teve é. nenhum voto. Então foram quatro votos para o Cris, numa final, quer dizer, você foi até o FTC, defendeu bem o seu FTC, porque você conquistou, conquistou quatro votos. E quer dizer, não sei, a mim me parece que uma pessoa que tem esse currículo e ainda tem uma medalhinha de... Concorrer é, a Sprint. Potência em... concorrer ao Sprint, exatamente. Fiquei em segundo lugar para Sprint. Eu só perdi porque eu utilizei o ídolo errado na temporada. Hum... E aí, quer dizer, uma pessoa com esse currículo, a gente pensa que ela tem uma boa leitura de jogo, que ela, né, que ela vai conseguir, tipo assim, é, sobreviver, que não vai ser uma grande dificuldade para ela, um Austaz. E aí vem um FB. Você acha que é, é, é o quê? Que, qual que é o fator que você acha que mais pesou para isso? É a, é a sua falta de tempo mesmo para interagir com as pessoas? Eu acho que foi também a minha falta de tempo e. Porque, na verdade, no início do jogo, eu sou pro... sempre me sou meio que perdido, né? Você lembra, você jogou comigo, Dick, no início do jogo, eu fico, tipo, meio perdido de saber o que tá acontecendo, tipo, se... de chegar, assim, pras pessoas. Mas depois que, tipo, acontece, tipo, alguma coisa, assim, digamos assim, se eu tivesse voltado desse CT, eu acho que eu teria, tipo, melhorado muito, teria sido bem mais indicado, porque também já teria com mais tempo, né? Então, eu acho que eu teria mudado muita coisa. Porque você lembra, tipo, quando a gente jogou, eu tava. Eu fui negativado, daí eu reverti tudo depois de ter sido negativado. Então, porque, tipo, aí, pra mim, eu tipo, percebi, meu Deus, o jogo começou. É, então, você é daquele jogador que precisa, quer dizer, que precisa que o começo do jogo te favoreça um pouco, né? Não te bote muito em evidência. Coisas. Tanto que, tipo, com as, pessoas, as pessoas que viram que eu, tava, que eu tava no jogo, tipo, vieram conversar comigo, a gente conversou sobre isso, falaram, ah, você sempre, tipo, é um jogador que no início nunca se destaca tanto, tipo, você vai se destacando mais pro início. E, tipo, tenta manter isso, tipo, as pessoas sempre deram força de manter isso. E eu acho que não deu muito certo <risos> de seguir isso, não. Tô aqui, né? Ah, enfim, acontece, né, mão todo mundo flopa um dia, a é, hora chega. É, todo mundo. Bem, tudo, tudo pode acontecer no mundo de jogos. Pelo menos você ganhar uma medalhinha, você tem uma medalhinha nova no seu, na sua wiki, Pois é, FB, é. né? Porque depois dos jogos que eu participei de, depois de Coreia, eu cheguei na final. Dei todos, né? É, amor. Eu já vou falar sobre esse seu retorno para o mundo dos jogos, vou deixar isso por um momento mais para frente. Bom, para você que é virginiano e está acompanhando na ordem correta, embora o chá do Cris esteja sendo postado depois do da Dani, Vou explicar o quadro novo da temporada, que é o Todas as Estrelinhas. Vai variar, é, de acordo com o meu humor, talvez eu envolva a plateia nisso, vamos ver. É, os, os, as pessoas que estão sendo entrevistadas vão ter um número de estrelinhas para todas as estrelinhas, entendeu? Né? All Stars. É, para eles distribuírem entre os membros da própria tribo. Essas estrelas, é, ele não precisa justificar nada ele só precisa distribuir as estrelas e ele vai falar o que ele quiser. Se ele não quiser falar nada, ele pode só dar as estrelas e silêncio. Não precisa falar mais nada. E o Chris recebeu 21 estrelinhas para distribuir entre Adri, Dani e Memorian, Jack, Léo e Samuel. Então pode distribuir as suas estrelinhas. A gente cada a Dani ainda está no jogo. <risos> Vamos distribuir as estrelinhas. É. É, é isso. A ideia era essa. Era para você pensar que ela ainda no como sobrou cinco pessoas, eu poderia dar quatro obrigatoriamente para todos. Então, eu vou dar quatro obrigatoriamente para todos. E eu vou dar uma estrelinha a mais para a pessoa que é minha torcida para essa tribo sobreviver, que é o Adriano. Então, para ele, eu dou cinco estrelinhas. Então, cinco estrelinhas para o Adriano, quatro estrelinhas para Dani, Jaque, Léo e Samuel isso eu vou começar a ser mais malvado porque vocês estão fazendo muito isso achei que ia ter uma três estrelinhas para um aqui dois com cinco estrelinhas ah mas ele... não é que tipo é que eu gosto eu gosto de todos todos eles eu gosto eu muito também. deles, mas é tipo você mesmo você tando, voltando no jogo você querendo ganhar você sempre tem alguma pessoa que você acha ah se eu não ganhar eu gostaria que essa pessoa ganhasse e eu acho que o Adriano o Adriano mu merece muito ganhar e eu acho e ele tem chances. Amor, <risos> você está numa cadeira de balanço, você tá com o celular no seu colo, o <risos> que está acontecendo? Você tá assim. Eu não tenho a escrivaninha, né? então o meu notebook tá no meu travesseiro. Então... Ah, muito bom. Então, tá explicado, viu, gente? É, então, você... então, se eu começar a tremer não, aqui, é porque gente, meu notebook tá assim. a... Olha, a minha experiência como entrevistador me diz que eu tenho que comentar essas coisas, porque as pessoas vão comentar depois, entendeu? Então, eu já comento que a gente já resolve. Você que descobri que não era um espectador do meu chá, então você não conhece nenhum dos quadros, eu vou ter que explicar todos eles. Né? Não, o próximo... não. Penso. O próximo quadro são as torradas, para acompanhar o nosso chazinho. E as torradas são perguntas da plateia. Você recebeu algumas. Muito bem, vamos lá. Algumas anônimas. Quando é anônima, você já sabe, você que acompanha o chá desde o começo já sabe, elas vieram de dentro do cast. Quando é, é pública, é porque a pessoa está na plateia mesmo. Bom, primeira torrada para você. É do Maia Santos. Cris, não acompanhei Coreias e não te conheço muito, mas entendo de ser early boot. Qual é a dica que você daria a um retornante de próximas temporadas? Parabéns por ter se tornado um All-Star e muito sucesso. Beijinhos. Para o retornante, eu acho que a dica que eu dou, começou a divulgação, já vai atrás de uma aliança, já vai ter uma posição maravilhosa no jogo para não ser primeiro eliminado. Vai, comece a falar de jogo, porque você tá num All Star, você não tá na primeira vez naquele jogo. Que tipo, acho, foi, o, de... que foi o, me o meu erro foi esse. Eu, eu, que eu achei que eu tava... De... Ah, voltei pra Coreia, começou tudo de novo. Não, é tipo All Star, é tipo, todo mundo já jogou. Todo, mu todo mundo que voltou foi bem na temporada. Sim. Não teve um que foi mal. E você, mas você acha que faltou pra você falar de jogo com as pessoas? Falou... Fal falou... Faltou porque você, você sabe como eu sou eu sou uma pessoa que tipo que gosta de conhecer pessoas tipo e eu sou uma pessoa muito que gosta que gosta de abuso da minha doçura com as pessoas então para mim falar de jogo vai demorar um, ia, ia demorar um pouquinho então eu sou Pra puxar a orelha desse menino aqui por causa dos bolo que eu ganhei doeu tá <risos> quem quem consegue puxar a orelha dessa carinha ah, gente? Mas... Quem, quem, quem que liga para a pessoa uma hora da manhã quando falou que logo, que logo estaria online? Eu, eu ah, já não... mas eu fiquei mesmo. Você me enrolou demais, menino. Oh. Aqui, então agora, você tem uma outra torrada que é de uma outra fofurinha como você, que é o Romão. Também foi barrado no Bali, mas tem uma pergunta para você. Olá, Cristiano, nada contra você. Queria ter conhecido mais do seu game. Porém, amei que pela primeira vez eu pontuei um bolão. Então, você... <risos> E ponto no balão da pessoa. Bom, vamos à pergunta. Por que você acha que não conseguiu desenvolver o social com os demais jogadores? Sente que o erro foi seu ou faltou a abertura dos demais? Ou foi uma mistura das duas coisas? Uma mistura das duas coisas, porque foi um erro meu de eu não estar com o tempo de manter social, não estar podendo falar com pessoa, as pessoas, tanto que, na verdade, eu expliquei isso para as pessoas no, no, quando eu estava conversando, eu mandava áudio, falava, gente, eu estou super corrido aqui, mas eu estou tentando manter contato com vocês, qualquer coisa que precisarem, falem me falem que logo eu respondo, e tipo... Para mim, eu não sei, mas eu não, eu não senti tipo, a abertura de todos. Pode ser que alguém tenha me dado a abertura e eu, como uma, boa, uma pessoa que não consegue entender tão, assim, acho que eu não entendi, né? Acho que eu não entendi muito que era uma abertura. e Então, eu só fui é, dar bola mesmo para o CT, já passava quase 24 horas do início dele. Já era 24 horas que a gente estava dentro do CT praticamente, e falta, mas só não tinha ido os votos ainda. Ah, ó, mas não pode, você ficou 24 horas estando no CT sem falar com as pessoas? Não, conversando com as pessoas, mas não sobre o que ia acontecer. Tipo, eu ah, dei, fiz algumas perguntas sobre o que cada um achava, e daí todo mundo respondia a mesma coisa, que tava calmo, ainda calmo, então... pra mim foi andando. Cristo, amor, mas aí você deu muito mole, né? Vamos lá. A próxima pergunta é de um coleguinha seu de Coreias que eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre ela, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, pode acrescentar. É do Eric. Ele pergunta, Cris, na prova de imunidade, você tinha certeza que você conseguiria a imunidade? O que aconteceu? Peraí, ele fala na primeira prova? É, na prova que você foi para CT. Não, na verdade, eu não tinha certeza dessa prova, porque a hora que saiu o puzzle, falando que tinha que ter, fazer um puzzle, eu já pensei, ah, tô no CT. Eu não, eu não sei montar um puzzle. Deu, pra mim, tipo, deu bug. Eu tava na segunda linha quando a Dani terminou. Ah, eu sei como é que é. Eu sou péssimo em fazer também. Não. Enfim, na última na prova decisiva, foi, foi uma prova que não te favorecia mesmo, né? Não, não foi, foi a prova. A prova que eu vi que eu podia ganhar foi a prova dos quadradinhos que meu Facebook resolveu travar. E eu acho que essa era a, pro, a, essa era a minha prova. Era a prova pra vencer. Porque aquela a outra prova que eu perdi para Samuel, eu realmente não sabia. Fiquei super assustado de ter tipo, feito uma pontuação. Eu fiz uma pontuação boa, inclusive. Eu, fiquei, eu, fiz o... eu tive só 83 erros. Eu fui bem para uma prova que eu nunca fiz e nunca tinha nem visto. Qual, era o nonogram? Era. Conheço bem o nonogram. É, tipo... É. É difícil, mas eu acho que eu adoro essa prova, ela é gostosa de fazer, mas, enfim, não na pressão que vocês estavam fazendo, né? Na verdade, contar que eu não, eu não sabia o que estava fazendo, eu só comecei a colocar os quadradinhos coloridos lá, <risos> falei, deve ser assim, e quando terminou, todos os quadradinhos estavam coloridos e enviei. Quase que a gente teve uma nova Ana Raquel, o menino na minha temporada, ficou famosíssimo isso, a Ana Raquel fazendo a prova do nonograma, fez o nonograma de cabeça para baixo, então a imagem dela ficou de cabeça para baixo, e a de todo mundo, tipo, invertida, assim, entendeu? Foi bem engraçado. Olha só, agora temos aqui algumas perguntas anônimas. Isso significa que elas vieram do cast. Então, atenção, cast, já tem gente querendo só dar os eliminados aí. Olha só. Por que você não fez questão alguma de sobreviver sabendo que você era o botão óbvio do, do CT? Ah, mas eu... Meio que fez questão de sobreviver. Porque, tipo, mesmo todo mundo justificando os votos como ausência de social, eu tava conversando com as pessoas. Eu podia não estar conversando sobre, realmente sobre o jogo nas primeiras horas. Mas eu conversava com as pessoas, eu mostrava que eu estava ali, que elas podiam conversar comigo. Entendeu? Eu tava ali. Sim. Muito eu tava fazendo as coisas. Eu Nossa. acho que não fez o suficiente. Faz eu só... É, amor, tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô. Tô uma tapadinha, mas... Beleza. É, tem mais uma perguntinha também do cast. Cris, você propôs, ou algum jogador imune te propôs alguma coisa com o ídolo? Oi, oh, eu não tô te ouvindo. Você desligou o microfone, eu acho, amor. Alô? Oi, voltamos. Acho que travou. É, voltei. Deixa eu ouvir. Você ouviu a pergunta? Não, não vi. Então, é, a pessoa quer saber se você propôs, ou algum jogador imune te propôs alguma coisa com o ídolo. Não. Ninguém me propôs, só que também foi uma coisa que, tipo, eu não fui atrás por achar que isso daria alvo, teria um alvo. Porque, tipo, é, provavelmente... Você percebeu que você já era o alvo? Você não achou que essa podia ser uma alternativa para você, não? Ah, quem sabe? Podia. Mas tinha pessoa, pessoas falando para mim, tipo, dos imunes, que queriam me salvar. Então, tipo, essa pessoa poderia ter me proposto também. Porque tinha muitas pessoas vindo falar que queria que eu voltasse. Amorzinho, mas o ameaçado era o senhor, né? É, mas a inteligência, a inteligência não tava funcionando. Eu não tava nem raciocinando. Não, não vamos julgar você, mas assim, é... então não teve nada, você não conversou sobre ídolo com ninguém, assim, você não, não pensou não. em usar como nesse momento? Não. Beleza. Vamos lá, nosso penúltimo quadro é o Tacando Alvinho, é isso mesmo que você está ouvindo, você vai tacar alvo em alguém que foi para o CT com você. Nós temos aí sete pessoas que foram para o CT com você, você vai me falar três números... Aí eu vou te falar quem são as três pessoas, você vai escolher uma, vai tacar um alvo na pessoa e vai dizer por quê. Três números. De um é sete. É. Eu escolho um, uhum. sete uhum. e três. Bia, Nayara e Bruna. Para quem vai o Alvinho? Eu posso tipo, envolver outras pessoas ou só tenho que falar dessas? Eu não entendi não. muito bem. Você pode falar sobre outras pessoas, mas você tem que tacar o alvo em uma dessas três: Bia, Nayara ou Bruna? Então, eu acho que a Bia, a pessoa doce que foi para SCT, era mais inteligente, então eu acho que no momento que ela caiu, ela já tinha ali uma aliança com todo mundo. Eu acho que a Bia é a pessoa que deve tá, estar tá melhor posicionada no jogo. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ah, ver. Porque ela, a Bia é muito inteligente, então. A hora que começou o jogo, ela já se posicionou muito bem para sobreviver nessa temporada. É, foi um alvinho muito bem colocado. <risos> mais. Uh, a Nai, por já ter jogado com ela, também sei que ela é muito inteligente, ela, vai, ela faz de tudo. Pra, ela é um, Além de ser uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa muito doce, porque ela se aproxima das pessoas, ela sabe o que ela realmente ela precisa fazer. Pra se manter no jogo. Ah, amor, você tá colocando algo em todo mundo porque você quer mesmo, né? Porque você só precisa colocar em uma só das três. Ah, tá! <risos> você já colocou Ah, tá pronto. Bina, na Iara, quer colocar coloquei... uma... Não, eu já coloquei duas. Eu já coloquei em duas, tá bom, então vamos pro próximo, vamos embora. É... Então tá. O nosso último quadro, amor, é um quadro que às vezes ele acontece, às vezes não, depende do que a plateia acontece. Ele chama é o, São Os Torrãzinhos de Açúcar, que combina muito com vocês, é a parte fofa da entrevista, e são mensagens carinhosas que os entrevistados eventualmente recebem. E você recebeu um torrãozinho de açúcar da Bruna, que jogou com você e é que você não colocar ovo nela, olha como você olha. Olha, assim, foi bonitinho. É. A Bruna disse para você, Cris, você é um amor e uma pessoa incrível. Eu realmente adorei te conhecer. Ficar pistola por, por causa de spoiler e informar sobre o que falavam no grupo geral que tu não curtia ler. <risos> Ai, eu amo! Você não, é, é um que que como... diamante bruto. Como eu não tinha tempo, eu só conseguia ler as mensagens individuais. Porque ler um grupo com 180 mensagens, quando eu tinha tempo de ver, não ia dar muito certo. Eu ia, se eu tipo, focasse no grupo geral, eu ia perder as mensagens no privado. Tipo, eu não ia conseguir falar é, com as pessoas assim. é, Você não precisava nem justificar. Senão é só um carinho que ela está fazendo na sua cabeça, a Bruna. Entendeu? Ah, mas ela é uma fofa também. Ela só está sendo fofa. Inclusive, beijo, Bruna, sei que você vai nos... Anjo, com isso nós vamos chegando ao fim do nosso papo. Antes de eu finalizar, eu queria saber de você se você acha que tem alguma coisa que você gostaria de ter falado, que eu não perguntei, se você quer falar mais alguma coisa ainda sobre a temporada. Se não quiser, aí você pode se despedir das pessoas. Ah, então, acho que sim sobre a temporada não, não tenho mais o que falar, porque tipo eu fui o primeiro eliminado, <risos> não sei. Eu não sei nada mais. O máximo que eu sei agora é, tipo, é está a, a votação, quem está no CT, quem está saindo, <risos> tipo vai saber agora, tipo vai, acho que a partir de agora, a partir do terceiro, vai chegar chegar na floperosa a gente vai saber mais o que está acontecendo. Mas até então não, porque só tem eu e a Dani lá e a gente não está muito situado no que é, está acontecendo no jogo, né? Então Sim. tipo acho que é isso. Então acho que não tem mais o que falar. Pode dar um beijinho para as pessoas, então dá tchau para elas tchau gente, muito obrigado por ter me acompanhado eu sei que decepcionei algumas pessoas outras pessoas ficaram felizes da vida porque fizeram um pontinho no bolão e já, olha é, um sofre e outro se diverte né? é, não, mas adorei ter, ó, pelo menos marcaram um pontinho comigo, olha, eu dei um pontinho para as pessoas muito bem acho que foi para poucas pessoas, viu não sei se muita gente deve ter postado em você como FB porque você não faz muito a linha FB é, mas quando começou o CT algumas pessoas tinha pessoas dizendo que tipo tinha três as três apostas do, do primeiro eliminado estavam no CT tipo então eu acho que ele dos, os oito que foram acho que o pessoal não tá querendo muito que fiquem no jogo por muito tempo <risos> fica aí o recado né o CT dos oito é, então mas vamos ver no, no final do bolão quem mais marcou ponto com você amor Queria agradecer pela entrevista, finalmente. Que bom que deu tempo da gente fazer. Eu ia ficar muito frustrado se eu não te fizesse um chá. Em Romênia, eu só atrasei um chá e eu já comecei com o pé esquerdo, bale. Não consegui no horário com você, mas enfim, deu certo. Estou entregando a entrevista. Queria te agradecer. Foi uma delícia, como sempre, falar com você. Queria também destacar o fato de que eu estou muito feliz com o seu retorno. Você estava muito sumidinho. Não que não foi um retorno breve, mas que não seja assim tão breve que se demore para jogar outras coisas. Você faz falta a gente sente saudade de você. É, eu acho que para jogar, eu acho que vou demorar um pouco, mas eu acho que para ficar no mundo dos jogos, eu vou ficar mais ligado agora, mais atento. Mas para jogar, não sei se eu jogaria algo Tem tão cedo. Aqui, né? Vamos para encontrar um de novo, tá na hora. Estou providenciando a, a parcela já para pagar tudo de uma vez. E mês que vem, se Deus quiser. Muito bem, inclusive você aí que está nos assistindo, encontrar um VD, quinta edição, vai bombar a gente fazendo jabá aqui, peço licença. Já falando <risos> de jabá, você que nos assistiu até aqui no final, não deixa de se inscrever no canal do VD, eu tinha que ter falado isso no começo, mas já melhor falar agora do que não falar. Se inscreve, ativa o sininho que você fica sabendo antes das pessoas que as entrevistas foram para o ar. E, é, gente, agora, hoje tem CT, daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir postar hoje, mas estou falando aqui, Boa sorte para todo mundo que ainda está no cast. Para você que está assistindo, um beijão. E até o próximo Chá com Alvinho. Tchau, tchau. Tchau.